Salve, salve galera, dale que dale, magnata na voz aqui com mais um vídeo aqui emocionalmente emocionante Eita, a tinta perdeu o ponto, parece aqui a parte da tinta penetra, patente baixou, para a a parte da Que é isso aqui, Trap, é sua capa, filho só capa na moda, HS Free respeito respeita da liquidária magnada aqui com mais um vídeo pra vocês. aqui, Vamos que vamos! partir o vídeo aí. Compartilha o vídeo pra geral. E deixa o like aí pra quem tá chegando agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. É Eita doidão, você que é tá com a Só peidão aí. Eita. Tem granada também, eu tenho um monte, eu vou atacar você, toma aí, tá, vem cá, agora eu vou te dar um capa, toma, É o vídeo do Messi, galera, é agora, é o vídeo do Messi, Eu não que dali. vamos compartilhando o vídeo aí Deixando no comentário o que você achou do vídeo aí, o que você achou Esse vídeo aqui, tá interessante, não tá, tá ruim, tá feio Não faz mais isso, magnata, por favor, hum. O que você acha aí, top? Compartilha o vídeo aí, comenta aí comigo você tá ajudando eu aí também. E vamos que vamos. O vídeo tá top, fiado. 17 cara vivo, matei ninguém. ninguém. O que você me fala disso aqui? Tem 16 gel, 13 gel, né? Tá camperando? Tava na. Área. Eu tava atrás de kill, velho, que eu não achei ninguém. Esse parceiro meu morreu. Eita. Caramba, esse Tá doido, não Vai matar o sino, mata não, filho. Magnata aqui. Magneta não pode aqui, tropinha. Ele tá achando que. Eu, é vai ficar em cima aí, né? Vai ficar aí, não vai descer. Fala pra mim. Vai descer não, né? Tá favorável aí pra você, dando capa nos caras tudo aí de cima aí, na moitinha. É. Mas é isso aí, tropinha. vale que dá deixa o like aí. Você já deixou meu like? E do agora, porque tem cara pra tudo quanto é lá? Capa do... Tem cara lá, lá em cima que me atirou. Eu vou correr aqui, ó. Eita, calma aí, do. calma, calma. Tá lá em cima, lá na torre, lá na ponte. Lá. Deu o barra, a ponte lá do outro lado do mundo, lá, não sei que cidade, mas deu barra lá, a lanterna lá. O a placa. É tudo lá, não faça isso, não roube nada, tropinha, não roube nada. O baia é feio, tá? Cadê ele? É... Olha os caras aqui, do e eu vou passar aqui, você caiu. Só um tiro, só, tropinha. Tudo na É botija. Ah. E agora, quatro caras vivos. Tinha 17 caras vivos. O parceiro meu morreu ali para trás, ali, eu não quis por colocar as partes deles morrendo não, porque... Não compensa. Deixa eles pra lá. O G1 é miserável. Tem três caras pra eu matar, eu vou ter que descer, porque o gajo já tá doido. O cara lá em cima ela vai tirar de mim. Tirou, mas não chutou. Tirou. E tem um cara ali ainda, né? eu vou dar mais sujeito jeito e tem, tem tá? Mata ele, X1 agora X1, nunca desconfiei de ninguém Então você não vai Você vai desconfiar de mim? Você deixa de vai que aí Quem confia que eu deixo no boiaco hum, Pegando o mestre para vocês ainda Que é o mestre bonito Que hum, tá que vou Agora eu vou te matar, desgramado Você me atirou, você fez voltar Castar um monte de gel Quero só ver isso. 3, 3, para ver se você é explodiu um ou explodiu não, outro Aí, Tem mais já? Tem que sair 7 ozinho, Espero sair esse achou explodir Na mutica, o que é? Na experiência? ,ita ,ita ,ita. Eita, matou. É? Vou atacar um já para cima ah, dá de que dá. -lhe. É só um tiro aí do tal, tropinha. Não tinha mais gel, né? Ah, CR7. CR7 o quê, rapaz? Sky que usa CR7 é tudo boot. Respeita, papacai. Tá, papetinho. Ah, e mais uma aqui, ó. Que só mais um vídeo pra vocês aqui, tropinha. Mas, mais nada de tudo aí. Ó. Deixa meu like aí. Compartilha o vídeo pra geral aí. E acompanha isso aqui, ó.